essa legenda uh, 1080 hum. esse cara é brabo né lanche vocês curtem o um bacon Eu gosto de bacon hein hum. quem quem não gosta de bacon né? essa é a real quem não gosta de bacon <risos> É fichinha? E agora? Pela PC, aí. Fazer tradição, é isso aí, ó. Todo ano vou fazer o campeonato maior. É nóis. grande homem, Cadê meu amigo Corvucci? Sério? Sabia não, sabia não. Do quê? Fala galera, bem-vindo ao os bravos aí. Hoje eu tô aqui em São Paulo, no Cão Velho, com o mestre aqui, o chefe Henrique Fogaça. Grande Corbuço. Isso aí. E a gente organizou aqui um mega campeonato, fez uma seleção, escolhemos cinco monstros aqui. Os caras foram selecionados, postaram lá no Instagram, seguiram o Cão Velho, seguiram o Henrique Fogaça. Seguiram o Corbucci Eats e estão aqui pra provar Os hoje. Olha é. o cara aqui, ó. E é um tá o monstro Quarto ano do... O do tamanho daquele hambúrguer. Monstro aqui. Nesse ano o Corbucci aqui representando, ele vai mostrar pra gente que é possível comer em menos de 30 minutos, certo? É 3,5kg aqui. 3,5kg. E, e vai virar tradição aqui no convéio. Então pro próximo ano fique esperto aí. Vão ter vários prêmios, não é não, Juliana? É isso aí. É Tem viagem pro Ceará, é Beach é. Park, Passagem da Avianca, Kit na Coca-Cola. mas da Cola. assim... Mais? Corbute, né? Porra. Corbute, boot, Corbute, boot, né, velho? 3,5kg? Porra, ele lançou 7kg aí esses dias. Ele tanca, né, velho? Ele tanca. Agora, tipo assim, eu, eu, vocês aí... Não sei não, hein, mano? <risos> Meia hora, 3,5kg, vocês tancam? Sim, velho. Alguma velho. É surpresa, surpresa também. E cara, quem não conhece o cão, velho, tem várias unidades hum. em várias cidades pelo Brasil. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí a rede social deles pra você Melhor achar não. a unidade mais próxima. Beleza? Confira aí. Agora vai então, vai Vamos aí? Três um quilos. Bora que eu tô com fome. Então vai, caralho! Bora que eu tô com vai, fome! Vai. Vai. Lanchão. Ele abriu o lanche, ele falou assim, pô, se assim, não for. <risos> Mas ele, ele faz certo, velho. Ele faz certo. <risos> Mas eu, eu imaginei que ele ia pegar o lanche na mão. <risos> Colocar na boca e começar a comer. Não, ele tirou a parte de cima do pão e falou, mano, bora. Opa, não teve nem 3, 2, 1. É, desafio Cão Monstro. o Ajudei a organizar junto instante, com o Henrique Fogaça. E claro que mesmo Cara, sem participar, eu não podia deixar de comer o sanduíche, né? outra vez a da cabeça dele meu É sempre assim, né? Não foi nem um minuto. O homem na metade, Mano. Olha essa carne, mano. Nossa, essa carne parece estar tá muito gostosa. Olha essa carne, velho. Caralho, mano. Nesse desafio vocês vão reparar que eu não falei e usei menos guardanapo. Isso porque há duas semanas eu tinha comido sanduíche em 17 minutos. E aí o Fogaça perguntou se eu ia bater o recorde. Eu disse que sim, então não podia perder muito tempo. Eu, eu só, abri não o curto, só não curto e comecei pelo recheio. Eu só não curto uma cebola, cara. A cebola nunca. Não cai legal, velho. sei, velho. Eu sei que vocês curtem, né? Vocês já falaram que vocês curtem. Mas. Puta, mano. Acho que. Acho que sei lá, velho. Mata, mata o lanche pra mim, velho. Mata, mata qualquer coisa que tiver, velho. Sei lá. Mas eu notei que tava muito difícil chegar até a carne, que é normalmente o que eu como primeiro, porque toda a salada tava misturada com o bacon e o queijo por cima. 3 minutos e 30. Puta que bacon parceiro. e o queijo. Nossa. Depois que eu terminei a maior parte do recheio, eu peguei a primeira parte do pão E analisando o agora, eu que eu podia ter comido um pouco mais de salada junto com o pão Porque é. ia ser mais fácil descer o pão e eu ia poupar tempo Ah, mas ele meteu a aguinha ali, né? Meteu a água. Olha a, água, olha a água Olha o tamanho desse pão, cara Pão seco também é foda, né, velho? Quando eu já estava com o último pedaço na mão, eu vi que sobrou muita salada com molho na bandeja. E isso foi péssimo, porque tinha um papel embaixo e acabou grudando tudo na comida. E... Não, ele vai, vai mandar pra dentro mesmo assim? 10 minutos. Caralho. O cara bate nas costas dele, vai, Eu vai, vai, O cronômetro ele tava em 10 minutos, então tinha uma boa margem até 17. Tava bem tranquilo, era só não deixar cair muito o ritmo. O problema é que, como tinha acabado o pão, só tinha salada, a salada tava com muita maionese e o gosto tava muito forte. E... Então isso dificultou bastante. Não era, não era pra ele ter esperado pra comer o pão, né? Podia ter colocado um pouquinho, pá, Vai raspar o negócio, velho. 13 minutinhos. Três kg. e meio. Treze um lanche... minutinhos, um lanche de três kg, e meio, véi. Cara. Estava muito gostoso. E eu tenho um presente também pra te entregar. Aí tem a camisa do, da loja Clombo Bora que eu tô com fome. Aê, ó. Obrigado, mano. E Cachaça, Não pode nem bater nas claro. costas, a mão toda suja. Caralho. <risos> tá no Luba. <risos> Vocês viram aí, galera? Destruiu o um hambúrguer aí de 3,5kg em 3 minutos. Realmente, não é o um muito minutos. meu estilo de comer desse jeito, que vocês viram que virou uma lambança. Mas, Ué. cara, foi realmente agressividade pra tentar bater Ele o parece recorde parece animado, não parece? Então eu fiz o que tinha que fazer. E, cara, o hambúrguer tava uma delícia. E agora é vez os participantes aqui enfrentar esse monstro. E vamos ver quem vai vencer. Mano. <risos> e essa equipe aí, velho? Parece aquelas competições americanas que a gente vê, tá ligado? Tipo... Eu, eu, não, eu não costumo assistir, mas eu vejo muito em, em série né? Tipo, uhum. série de comédia, tá os caras falou Não, fui aqui e tal, pra, pra, pra aquela competição E aí você mostra, tipo, na competição com o barrigão assim, sabe? Mano, é engraçado demais, é. Parado, Sim, ah. 3, 2, 1, vai Olha ah lá, fez a mesma pegada, tirou a tampa Todo mundo, tá tampa mas o pessoal vai bem, na, bem, bem mais na moral, né, velho? lá. Na real, essa mina aqui do lado tá destruindo, né? Comparado com esse cara aqui. A mina, a mina de preto tá destruindo, comparado com o cara de azul. Raquel, Raquel, vamos aí. Bora, Raquel. Não, não, não, Luba. Não, não, segura aí. Vamos, Raquel, vamos, Raquel. Vamos, Raquel. Água pra caramba. O cara ali no canto. Não sei se vocês viram, mas tem um cara lá no canto da direita. Aquele cara tá amassando também. Olha lá, olha lá. Esse cara aqui de branco aqui, ó. Tá macetando também, ó. É porque esse outro aqui não dá pra ver também, né? Foda-se. cara tá com três garrafas na frente. Vai estar tá de sacanagem. Olha ah, esse aqui, esse aqui, o, o do cantão aqui da esquerda, já não tá aguentando mais. Não tá aguentando mais. Ele tá fazendo uma cara de, tipo, ah, tá difícil. É muita, muita coisa. Mordidinho de leve. <risos> Mano, ele não tá aguentando mais. Tem tempo ainda, hein? A mina tá dançando, velho. Os caras tá morrendo aqui, a mina tá dançando. Olha, tão um aqui, <risos> O de azul tá morrendo, cara. É o de, o de azul e o de preto aqui no canto. Tão morrendo, velho. Tão morrendo. O outro, o outro aqui de branco aqui tá acertando, velho. Vixe, o bichão tá ali no canto só... <risos> <risos> 3 kg, e meio, gente 3 kg. e meio Ah, ele não aguentou Ele arregou Ele acabou? Nem fodendo Tinha a criança da frente, pelo amor de Deus Ele conseguiu, ele terminou O Jesus terminou Como que eu não vi isso? Mano Yeah. Não é possível, velho. Não, não, pera. Não, não é possível isso, velho. Chegou. Ele comeu? Cara. Como que eu não vi isso? Desapareceu do prato dele 10 minutos mais rápido que o Corbuti. Não, não. Vai se fuder. Tá errado. Tá mentindo. Jogou no chão. Jogou no chão. Olha lá, tá meio estufadinho aqui, ó. Tá meio, tá meio estufadinho aqui embaixo. Deve ter colocado ali, meteu, meteu comida ali embaixo Não sei, não acredito não Não acredito <risos> Tacou pra trás assim Jogou no prato do amigo O gordinho olhou pra ver como é que o, que, o, que o de branco Aqui no final tava indo O ritmo dele, tacou um pouquinho de comida ali pra cima Tá ligado? Falou assim ah! Mano, não é possível velho. <risos> é, né? Ele arregou é, não tancou. 26 minutos aí. E a gente achando que a mina aqui ia macetar, né, velho? Ela ia aguentar. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Mano, vinte minutos. só um conseguiu. De resto. Quatro, três, dois, um. Quatrocentas gramas faltou, hein, velho? Uh. Uh, Mil e trinta e seis. A Raquel. Não, os cara tava falando lá atrás que ele foi no banheiro dar uma gorfada, né, pra abrir um espaço. Mas eu acho que não, sei lá, será que os meteu uma dessa? Será, mano? Acho que não, né, velho? O cara nem ia uma dessa. Ele olhou assim, tipo, não. É. 8 ele Isso. foi melhor que a Raquel. Primeiro lugar, Pedro. Segundo lugar, o Júlio. Terceiro lugar, o Diego. Quarto lugar, a Raquel. A Raquel. Quinto, Quinto lugar, lugar, o Gustavo. Gustavo. Oi? Oi? Desclassificado? Porque ele saiu. É, o pessoal tava falando que ele foi no banheiro dar uma gorfada. Sabe? Acho que... É, não sei, né? Pode ser que ele desclassificado só... tenha sido desclassificado só porque ele saiu. É, não sei. Ó, oh, isso aqui é o prêmio do campeão, do Pedro. Beach Park, passar um final de semana. Uh! Passagem da Bianca, melhor companhia aérea. Vinha pra você ir pra água, tá bom? Tem que pegar duas, cara, <risos> o tamanho do cara. Carregador portátil. Boa. Bastante. Ainda não, ainda não. Massa, obrigado. o <risos> prêmio? Hum. Ótimo, obrigado pela oportunidade aí.